Bom gente, nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais do efeito China. O que está acontecendo de tão revolucionário naquele país que pode afetar inclusive a tua vida? Se você vem acompanhando a gente, a gente vem já publicando algumas coisas a respeito da China e no último Réveillon, né, para quem viu, nós colocamos aí enquanto que o mundo inteiro trabalha com fogos, que é uma coisa tão ruim para o meio ambiente, que atrapalha a calma, a paz de tanta gente, a China e Singapura já, já estavam usando drones. Então, é realmente algo diferente que eles estão fazendo por lá. Eles estão evoluindo muito, crescendo a passos largos. Eu diria que é o país que mais cresce no mundo, em termos de inovação. E hoje, a gente tem um convidado aqui, que é o Felipe Smoginski. Ele vai trabalhar um pouco esse conceito da China como revolucionária e vai trazer para gente o que, que realmente diferencia esse país dos outros. Quem sabe, assistindo, você não decide aí tá com a gente dentro do próximo programa que vai acontecer por lá. Um grande abraço, te vejo em breve. Bom dia, boa tarde, meu nome é Felipe. Vou falar aqui um pouquinho sobre... Sobre China, o processo de inovação e transformação digital que a gente vem observando na China ao longo das últimas aí duas, talvez três décadas, se a gente puxar um pouquinho para trás. Esse primeiro exemplo é bastante simbólico do que eu quero compartilhar com vocês. É, o que a gente vê nessa imagem aí? Você vê um automóvel, que, que deveria ser algo assim forte, robusto, colide com uma bicicleta, que é algo mais frágil, mais delicado. No entanto, ali na imagem você vê o automóvel tá amassado, né, e a bicicleta mais bem preservada. Bem, ela se creta todo alemão, muito reconhecido pela sua ótima qualidade, eficiência. Um alto padrão de controle que os alemães têm, né? E a China, famosa pelos produtos Xingling, o um país de industrialização tardia, veio só o carro chinês, com o com uma faixa de bicicleta alemã, é o carro que, que leva a pior, né? Essa imagem não é uma imagem falsa, ela é uma imagem verdadeira, mas ela representa, tomando o um automóvel como metáfora, se eu tivesse de meu um carro olhando pelo retrovisor e não pelo para-brisa O que eu estou vendo no retrovisor é uma imagem que vai ficando para trás, né? E é isso que a gente vai discutir. Como que essa China que a gente fez esse processo de industrialização tardia, que muitos de nós ainda é periódico, do é baixo custo da baixa qualidade, vem se transformando em um país que hoje já possui o segundo maior criminal do mundo e aspira. É, não de acordo com os seus próprios números, mas de acordo com relatórios do Fundo Monetário Internacional ou relatórios do Banco Mundial, aspirar à liderança global, aspirar a ter o maior PIB nominal do mundo, superando a economia americana até 2030. Não superando apenas em valor, mas também no desenvolvimento de novas tecnologias, processos de, de inovação, sofisticação da sua matriz econômica. Né? Vamos apontar agora algumas tendências. Eu quero, quero apontar aqui quatro principais tendências. Há muitas outras, por uma questão de tempo, eu selecionei aqui apenas quatro, para a gente poder discutir aí em mais 15 ou 20 minutinhos de bate-papo. A primeira tendência é o que eu chamo de coffee time. É aquilo que eu sei há minutos atrás aqui. Cada vez mais executivos vão para a China, vão estudar modelos de negócio na China e buscam adaptá-los aos seus mercados. Alguns modelos, legal, em tudo a ver, podem super ser tropicalizados e dar certo nos mercados. Outros, porque por chance vai perceber isso, só funcionam dentro daquele contexto econômico, daquele contexto demográfico. Demografia é um fator elementar ali para muitos modelos de negócios digitais na China. Dentro de cidades, da população digital do mundo, etc. Né? E, outros, e outros que, justamente, características culturais nos diferenciam deles. Né? Eu estou projetando apenas os meus slides, então vocês não estão vendo o meu rosto. Mas esse sujeito, na primeira foto, na esquerda, sou eu. É, num dia especialmente explodido em Beijing, quando estava fazendo esse bicicleta, eu com uma máscara, né? É, aliás, importante comentar para quem for, em 2020, para a China, que a situação do ar em Beijing está muito melhor, entre outras coisas, porque a frota de carros vem sendo substituída por carros elétricos, né? Os carros a diesel ou a gasolina combustível fóssil estão ficando cada vez mais raros na China. Uma cidade em particular, Shenzhen, no sul do país, tem 100% da frota de táxis e 100% da frota de ônibus elétricos. É, não é a primeira cidade do mundo a fazer isso, mas é a primeira cidade com mais de 20 milhões de habitantes, a primeira melhor para a realizar esse sonho, né? Mas muito bem, vamos falar desse slide, O que vocês estão vendo, as bicicletas Dockless. Essas bicicletas Dockless tem muito aqui em São Paulo, tem no Rio, tem Brasília também esse é modelo de negócio que surgiu na China até um tempo atrás, até alguns anos atrás, só existia um modelo com docking, modelo que você trava a bicicleta. Esse case que, é que tem as bicicletas do Itaú, por exemplo, em várias cidades brasileiras, ou as bicicletas do Citybank em várias cidades americanas, né? Nessa fotinho do meio, vocês vê aí a imagem da Line Bike. A LimeBike é uma empresa do Vale do Silício. Vocês podem ir o blog da LimeBike, blog em inglês, quando eles contam a história da fundação da empresa, eles narram que os fundadores viajaram para a China, viram o modelo Dockless e eles decidiram adaptá-lo para os Estados Unidos, porque é mais comum, mais prático. Vocês caneiam de acordo qualquer lugar tal, não precisa é, procurar um lugar específico para estacionar, Por que é legal falar da Lime? Porque ela é uma empresa do Vale do Silício e nós temos o Vale do Silício como uma referência de uma terra cada inovação. É, das novas ideias, da criatividade. E é mesmo, eu vou ser a última pessoa aqui a falar mal dos Estados Unidos e a falar mal, em particular, do, do Vale do Silício, que é onde surgiram nove das dez mais importantes é, inovações tecnológicas que nós utilizamos no dia a dia, né? O software que transmite nesse vídeo, os protocolos para a conexão de internet, etc. Né? Mas é simbólico que uma empresa do Vale do Silício, essa região mágica, é, vá à China para copiar o um modelo de negócio. Eu acho que é um exemplo claro do Copy from China. Outro exemplo de Copy from China, é, que a gente pode ver nesse slide aqui, esse slide aqui foi retirado do relatório de uma consultoria internacional chamada Abacus. A Abacus conta como o Facebook é, se inspirou o um modelo do super do WeChat, um o Facebook era, originalmente, um andalo, um aplicativo solo apenas para, para a rede social. Ele passa a integrar games, passa a integrar chatbots. Não é o caso do Brasil, mas em muitos mercados é o caso de integrar pagamentos também. Claramente, o que já acontece há muito tempo no WeChat na China. Então, veja só, o Facebook, uma das empresas mais bacanas, mais admiradas do mundo, se inspira em uma solução chinesa. É, o Uline, que é a imagem número 2 à direita, é um aplicativo de mensagens é, japonês que também passou a criar dentro de si como um formato de um uma carta digital, passou a transmitir notícias, permite a troca de conteúdo, claramente como fazia o chat ou como faz o IP na China. Então, de novo, uma inspiração copy from China, né? O último exemplo é de uma empresa da Indonésia, chamada Gojek que também copia esse fenômeno do super Por exemplo, o que faz a Meituan. A Meituan seria, na China, uma espécie do que é o aqui no Brasil, que no começo só entregava comida, e depois passou a vender ingresso para cinema e tal, a, adquirir, a colocar vários outros serviços na sua plataforma. né? Os modelos digitais chineses passaram a ser estudados e copiados por outras empresas do mundo. Vale registrar que a China é o maior mercado de internet do mundo, como sabemos, e as empresas de lá é, desfrutam de muita é, abundância de capital. Como a China acumulou durante muitos anos com saltos comerciais elevadíssimos, o juro é negativo, quer dizer, eu aplico a 2%, e aí a inflação é 2,5%, então o juro é conservador, o investimento conservador, ele só vai perder valor mais devagarzinho, então tem muita, muito investimento financeiro, é muito startup. Então nessa selva, nesse ambiente de criatividade, de um startup para testar, queimar grana com novas ideias, a ideia é que prospera, que sobrevive na China, é uma ideia que, que tem valor, que já tem seu modelo de negócio devidamente testado. Esse também é um fenômeno que leva a empresa do mundo todo a observar, nas características do que está acontecendo na China. De novo, não é tudo o que acontece na China que dá para reproduzir, os fatores que nós discutimos, cultura, demografia, etc., mas muita coisa serve sim de inspiração, por exemplo, nas bicicletas docas que vimos alguns slides atrás. Então, a primeira tendência, copy from China. O mundo está observando e estudando a China. Segunda tendência, uso massivo de inteligência artificial. A China, nós vimos aqui, é, tem como meta tornar líder mundial de inteligência artificial até 2030. E aí, portanto, todas as empresas têm feito um investimento enorme é, nessa tecnologia. Nesses slides, vocês podem ver alguns casos concretos, só que uma ideia de... de protótipo, não é projeto para futuro, nem nada, né? São coisas que já estão funcionando. Quem vai que tomar avião hoje para a China, e usar em Medin já pode ver isso acontecendo. A primeira imagem à esquerda são restaurantes do KFC com os quais a gente pode fazer a compra do pedido por linguagem natural. Linguagem natural é como eu estou falando com vocês. Não é aquela linguagem macada que nós usamos quando ligamos para uma ura de call center. Sabe quando você liga para o call center? Ele precisa falar, quer saber? Extrato, é, saldo bancário. Você faz a expressão bem macada para isso, né? Então, por linguagem natural, você vai falar, que é uma Coca-Cola, quer um sanduíche ou um robozinho? Para a cozinha diz o valor. Ou, ou, ou um sorriso indicando que eu concordo com o valor. Esse sorriso chama-se to pay Por biometria facial, por reconhecer o meu rosto, ele depita o valor da minha ordem digital. Essa, essas tecnologias são possíveis graças às aplicações de inteligência artificial. Essa imagem no alto direito, se você me provando um, um shorts, é uma solução de novo varejo, do um grupo animado, que você vai a lojas físicas, você testa os produtos virtualmente, testa shorts, testa camiseta. Como é virtual, você vai testando no espelho. É fácil de testar, você pode tirar a roupa do lado, você testa 50 peças. Você tem só de três. Aí eu aperto voltando, o botão, veio o vendedor e traz mesmo a peça física para mim. Eu compro o que eu gostar. Puxa, eu gostei muito dessa camiseta, mas não tenho o meu tamanho na, naquela loja. Tudo bem, enfim, foi embora sem a camiseta. Mas fica registrado no sistema que eu gostei daquela camiseta só no exemplo que tinha o tamanho. Depois, quando chegar, tem tamanho, o, o software manda um push notification. Para mim, eu chegou que eu o tamanho, então eu posso recebê-lo na minha casa por e-commerce. é um uso de tecnologia para a integração de venda dos canais offline e dos canais online. A última imagem dos robôzinhos, esses são robôs da uma empresa sitiada em Xinjiang, muito utilizados no varejo. Eu mesmo já testei eles em shopping da China. Você está no shopping e você vai até o robô. Infelizmente, o robô só fala chinês, por enquanto. Essa é outra característica da China. O país é tão grande o mercado interno é tão grande. Que, às vezes, muitas coisas não são adaptadas para nós simplesmente não somos tão importantes para isso. aqui é uma solução. Se funciona para o mercado doméstico, eu já estou bem na fita. É, Adaptar-se para o estrangeiro é um segundo passo. né? Isso ao contrário, por exemplo, de empresas que nascem em Israel ou na Finlândia, que elas já nascem adaptadas para, para escalar globalmente. Né? Muito bem, você chega lá no varejo e pergunta onde fica a, tá loja, né? a loja da Xiaomi, por exemplo. Xiaomi Designar. Ele vai te responder, fica no terceiro andar. Sanglou. Ah, eu fui lá e não consegui achar. O robôzinho te acompanha, porque tem rodinhas em barco. Né? E a companhia te mostra onde está a loja. Né? Processamento de linguagem natural, computação por localização. Tudo isso são tecnologias embarcadas que viabilizam o uso dessas tecnologias. Né? Nesse outro slides, você vê alguns usos de reconhecimento facial. Na imagem central, reconhecimento facial para a educação. Câmeras podem perceber a expressão facial da sua plateia e dizer se elas estão entendendo, se elas estão com dúvidas, e aí o professor pode pegar a sua aula. Você tem lojas nessa imagem inferior à esquerda, de câmeras, se você olhar com a atenção a imagem, no teto tem várias câmeras. Essas câmeras, elas observam que cada um está pegando. Eu, na prateleira eu pego, devolvendo na prateleira, ele entende esse movimento. Quando eu saio da loja, ele dedica na maior de tal. Quem nunca foi numa loja, desistiu de comprar porque tinha fila, desistiu de comprar porque tinha... O caixa estava demorando demais, talvez o tempo já acaba com esse ruído na hora da compra, né? É, um outro exemplo de uso de inteligência artificial no varejo ou, ou na educação, né? Todas essas coisas que nós vimos, todos esses modelos que eu mostrei de sites anteriores, eles só são possíveis porque nós temos uma tecnologia inclusiva que praticamente chegou a toda a população econômica, da China, que é o mobile payment. É porque tem o mobile payment que dá para entrar uma loja, pagar só para uma câmera no teto, que dá para eu, não sei os outros exemplos ali, usar express, a China é a primeira economia do é, é a mundo, né? Nesta imagem aqui, isso aí não é conversa de palestrante, não é uma imagem, não é uma cena montada, essas são fotos reais, assim, de coisas que acontecem no dia da China. São moradores de rua, pessoas que são pedintes, e estão usando QR Code, para pedir de esmola, por, por mobile payment. Isso aconteceu comigo na minha última visita, eu estava esperando um colega, que foi comprar um sorvete numa loja, enquanto eu aguardava, chegou uma moça e falou, você podia dar uma grana para ele, e tal, eu falei, não tem dinheiro, o meio eu tinha. Ele então colocou a mão dentro da, da jaqueta dela e puxou para fora, o QR Code, como vocês estão vendo nessas fotos. Falou, não tem problema, me transfere por, por o chat. Então, é uma tecnologia que se tornou absolutamente um presente, toda a população econômica ativa tem. Os estrangeiros que forem para lá e não ativaram suas wallets, wallets digitais vão ter problemas para fazer compras online, perdão, compras offline, comprar uma garrafa de água na rua, etc. Você precisa ter wallets, wallets digital, wallets digital, né? Mas, além disso, o fato de você ter um meio de pagamento digital pronto, ele viabiliza todos os outros modelos de negócio que a gente viu. Não precisa estar cartão de crédito, não precisa comprar crédito com boleto. Então, permite que a bicicleta compartilhada, permite que essas lojas de novo varejo que você testa e recebe online, offline, permite todas essas integrações de canais e desenvolvimento de novos modelos de negócio, né? Falamos de AI e falamos do Copy Front China. terceira tendência que eu queria compartilhar com vocês é a liderança chinesa em 5G. Isso é importante de compartilhar por alguns aspectos diferentes. É, é, um dos aspectos a, a se destacar é porque ele nos ajuda a entender a relevância de nós viajarmos à China e estudarmos modelos de negócio local. Porque, mais ou menos, é como se pudesse viajar para o futuro, viajar 3, 4 anos no futuro, ver o que está acontecendo no futuro, aí eu volto para minha casa, consigo antecipar movimentos da concorrência, consigo perceber como novas tecnologias vão impactar o meu modelo de negócio que eu estou aplicando no meu dia a dia hoje, e me antecipar a concorrência. Então, O 5G, exemplifica isso muito bem, hoje nós não temos 5G no Brasil, né? Possivelmente o teremos em 2021, talvez 2022. Está rolando um debate com a Anatel e não da 5G. Então, na China, neste exato momento que nós estamos conversando, existem 167 milhões de pessoas, que é mais toda a população do Brasil, utilizando redes 5G. E com menor latência, com mais estabilidade, com maior volume de, de transação de dados, o que, que, o que, que ela muda no modelo de negócio? Né? Tem esse quadradinho aí no inferior direito que mostra, por exemplo, que quando a gente chegou no 2G, já permitia uma mudança de texto. No 3G quando a galera começou a navegar no browser, a acessar a online. Então, é um vídeo pelo celular. O que do acreditam que o 5G permitirá é a criação do smart home, será o mundo da internet das coisas, né? Então, quando eu falo mundo da internet das coisas, isso deve impactar muitos modelos de. Não a área de, de, de atuação de cada um que está me ouvindo, mas certamente será impactada com 5G mais popularizado. É uma coisa que a gente pode observar lá na China, que já está acontecendo, né? Hum. Importante eh, destacar no uso do 5G, que as patentes ligadas ao 5G, a China hoje lidera eh, o registro dessas patentes. Eu vou até voltar no um slide aqui, ó. Opa, avancei. Vou voltar um aqui. Mas a China é o país que mais registra, também tá essas colunas à direita, o segundo país é a Coreia e o terceiro, os Estados Unidos. E, é, isso daí é um dos fatores eh, mais importantes da guerra comercial entre os Estados Unidos e China. É uma pressão dos Estados Unidos para que a Huawei que representando o centro dessa crise, não domine sozinho as patências de 5G. Por quê? 5G vai gerar em royalties mais de um trilhão de dólares na próxima década, e vai gerar centenas de milhares de empregos muito qualificados. Se a China se consolidar como líder em 5G, isso vai representar um passo muito importante para a ascensão dela como uma grande potência tecnológica mundial. Óbvio, quem ocupa esses pessoas? Quem é a principal potência econômica, militar e tecnológica do mundo hoje? É Sem dúvida, o Estados Unidos estão mundo destacados, né? então, é natural que haja um, um atrito, um, um, um, um conflito entre uma, uma potência estabelecida e uma potência que está é Isso, aliás, é recorrente. Não estou tomando partido, dizendo o que está certo e o que está errado se eu gosto mais do, do Trump ou enfim. Mas isso é um caso recorrente na história da humanidade, né? Potência ascendente, bem potência consolidada, historicamente isso sempre foi tema de de conflitos, disputa. Cem é, das vezes comerciais, eventualmente conflitos militares. Né? Acredito que não será o caso. Acredito e espero que não será o caso dessa dessa disputa, né? Quarta tendência para a gente poder avaliar aqui essa parte, tendência, ela é absolutamente um importante para nós, porque ela demonstra que nem tudo pode ser replicado. É porque essa daqui, ela vai, ela tem muitas características específicas da cultura chinesa, né? A quarta tendência é que a gente chama de crédito crédito social. Algumas, algumas pessoas costumam brincar com aquele seriado Black Mirror. Que é basicamente o seguinte, você atribui aos cidadãos uma pontuação. Então, eu sou um cidadão que joga o papel no chão, ontem eu fiquei escutando funk até três da manhã e comodei meus vizinhos, eu no final de semana bati boca com a minha mulher, fiz morar o barraco, chamaram a polícia. Tudo isso vai fazer eu perder pontos no, minha, no meu crédito social, né? Ao passo que um cidadão que ajuda a cuidar da pra cima do bairro, um cidadão que compra muitos livros, um cidadão que contribui para a comunidade, vai ter uma pontuação mais alta. É, esse é um sistema que... Que vem sendo implementado em diversas províncias, em diversas cidades, em diversos sistemas uh, chineses. Por exemplo, o Alibaba já tem esse sistema implementado. Quando você faz uma compra de cigarros ou algo, Alibaba você vai pontos, porque isso não são coisas legais para a sociedade. Se eu compro livros ou fraldas, você é está calculando uma criança, ou que eu estou estudando, se é legal, aponta pontos. Quais são os benefícios de eu ter uma boa pontuação? Eu posso tirar vistos para o exterior com mais facilidade. Hoje já existe um acordo entre os governos da Argentina e do Canadá com a Alibaba. Se eu tenho uma boa pontuação dentro da plataforma do Alibaba, eu cidadão chinês, consigo emitir meu visto, meu visto online. Não quer dizer que a baixa pontuação impedirá de viajar para o Canadá, não é isso. Mas eu vou ter que imprimir a papelada, ir lá no consulado, é uma dificuldade, né? Tem uma associação, uma associação chamada CY. Tem é uma espécie de associação de jovens, de, de gente que está na faculdade e tal, né? Se esses jovens têm uma boa pontuação, eles têm prioridade na entrevista para emprego, para estágio. Não quer dizer que o cara seja escolhido para estágio só por causa da pontuação, mas é uma, é uma vantagem, né? Desconto em compras online, prioridade na compra de passagens aéreas, etc. Né? Pessoas com má pontuação, pessoas que não são tão bons cidadãos, eles podem ter menos acesso ao crédito, isso é claramente uma coisa, um maléfico, óbvio, né? E como é que eu vou confiar em que essa dinheiro é um bom cidadão tal, né? A China, você sabe, é o país que fez o mais rápido o processo de urbanização do mundo, né? São mais de 300 milhões de pessoas que saíram do campo e foram para a cidade nos passos de três décadas. Então, contei tem feriado na China, é muito comum a galera voltar para o seu lado já, para a sua terra natal. Os voos, os, os tickets de avião, os tickets de trem nessas datas são super disputados. E aí, quem tem baixa população pode ficar sem conseguir um, um, um ticket nessas datas, né? Então você percebe que ser um bom cidadão vai ter um monte de benefício, ter baixa população vai ter um monte de benefício. Isso acaba conformando a sociedade até um comportamento mais correto, mais certinho. É, isso beneficia o modelo de negócio, porque se eu conceder crédito, o cara vai pensar cinco vezes antes de dar o calote, ele vai pensar cinco vezes antes de cometer uma fraude online, né? Então isso facilita também o processo de transformação digital, de inclusão digital, de ascensão de modelos digitais. Mas, notadamente, não é um modelo que a gente possa replicar para outras partes do mundo, né? Eu estou chegando aqui no, no final da minha apresentação, já são 45 minutos que eu estou falando separar. Este é um slide que demonstra que o número de pessoas que teve no último ano, esses dados são é, um pedaço de 2018 e um pedaço de 2019, né? Você tem 13,5 milhões de pessoas que foram consideradas não confiáveis por esses termos de pontuação. você tem 20 milhões de pessoas que não conseguiram emitir passagem aérea, e 5,7 não conseguiram emitir um ticket de trem em alguma data específica, justamente porque tinham baixa pontuação. Tem até um caso que eu acho particularmente bizarro, que é uma tem um aplicativo de namoro, tipo Tinder, que a galera usa aqui no Brasil, é um time tipo que de você ver se a minha é gatinha se o cara é ou seu carbonitão você vê a pontuação social da pessoa. Olha isso, né? se o cara é mal caro alguma moça é mais ou menos confiável, né? Nesse meu último slide, eu deixo aqui uma recomendação para quem achou esses 46 minutos aqui, muito breves, uma explicação muito sucinta. Alguns livros para quem quiser se aprofundar, saber mais sobre China. Os três são muito fascinantes. Esse primeiro esquerda aí foi escrito por um jornalista inglês. Há muitos sinólogos, sinólogos britânicos muitíssimo qualificados, assim, que estudam muito a China. Um deles é o James King, que escreveu esse livro. Ele conta muito sobre o processo de transformação econômica, né? como a China o industrial, que é marcador, que conseguiu sair da pobreza e tornar rico. Né? Essa imagem do meio, é uma autobiografia de, dessa mulher que está no centro das, das marcas, ela conta a história dela, da mãe e da avó. São três gerações de mulheres que atravessam períodos críticos, centrais da história contemporânea da China. A ocupação japonesa, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil contra Comunistas, a Revolução Popular dos 70, até o processo de abertura com o Xiaoping um livro denso, humano, interessantíssimo. E o último, o Dend of Copy, é. que é para a parte de negócios, ele aprofunda um pouco os temas que eu toquei muito de leve aqui, que é falar sobre como é que a gente sai daquela conversa do carro, porcaria, porcaria, xingring, e sai dos produtos de alta sofisticação, né? Naturalmente, esse processo não acontece do dia, dia para a noite, né? Ele tem, uma, ele tem um momento histórico em que ele é executado. De uma forma, assim, bem resumidinha, como que a gente pode dizer que houve esse start? Vou fazer aqui um, em 20 segundos, tentar resumir 50 anos de história, né? O que, que nós sabemos da China, da China antiga, da China imperial? A China sempre foi um país destacado no mundo, um país que inventou a pólvora, inventou o macarrão, inventou papel, papel, moeda. Quando você se que com macarrão, não é assim porque é gostoso comer macarrão. Mas quando você processa cereais e faz uma pasta ali, você garante maior sobrevida, aquele alimento, condição de você alimentar as pessoas no inverno, em períodos que não colheita, etc. Você cria melhores condições para a subsistência daquela civilização, né? A China, portanto, quer é este império é, com várias e importantes contribuições para a humanidade do ponto de vista tecnológico e científico. Ele tem um forte declínio nos anos do, do colonialismo. Em 1949, nós temos um importante episódio na história da China, que é a Revolução Maolista, liderada por Mao Zedong, que derrota o Kuomintang, que era o partido nacionalista, dá origem ao, ao atual estado de Taiwan, etc. Que são detalhes que eu não vou me aprofundar agora, né? O fato é que, ao longo de todo esse período, o que você vê é um país assim, que ainda preservava enormes bolsões de pobreza e não tinha admitido a sua... não tinha, como é que eu posso dizer assim, uh, acendido do ponto de vista econômico. Né? É ali a partir de 1980, depois da morte do presidente Mao, quando o Tang Xiaoping assumiu um papel predominante na administração da China, ele faz um processo de abertura econômica. Ele escolhe algumas regiões, Shenzhen, no sul da China, e a ilha de Pudong na região de Xangai, onde ali, embora que ele fosse um país comunista, como é até hoje, naquelas regiões podia tudo. Podia investimento direto, podia livre iniciativa, podia capital estrangeiro. E você tinha ali circunstâncias muito particulares. Você tinha o é, um Estado oferecendo terreno é, barato ou subsidiado, o um Estado oferecendo energia elétrica barata ou subsidiada para esses investidores estrangeiros é, que viessem. E a China é muito rica em recursos naturais, ela tem grandes quedas d'água para a formação de hidroelétrica, né? ela podia fazer isso, ela tinha condições geográficas muito mais privilegiadas do que o Japão, do que a Coreia, do que a Tailândia, e seus vizinhos do, do sul né? Ela tinha uma enorme população, que até hoje é o maior do mundo, disponível para trabalhar por, por baixo custo, e ela mantém o que os economistas chamam de conta capital fechada e, e, e moedas, uma moeda desvalorizada, de forma que você cria nessas duas regiões, Xinjiang e Xangai, é, um ambiente matador para a instalação de polos fabris. Era nos anos 80, depois nos anos 90, impossível, absolutamente impossível competir com as condições de custo da China. Então, grandes empresas internacionais, a Nokia, a LG, a Samsung, a Microsoft, a Dell, a Apple, elas instalam plantas nessas regiões chinesas e passam a fabricar lá, porque lá é mais barato. Eu acho que o grande pulo do gato da China é que ele não se conforma em ser apenas um pólo de fabricação. Estes saldos comerciais, essa receita que ela consegue gerar, essas zonas econômicas especiais, esse dinheiro é usado para financiar o que eu vou chamar aqui de hard power, que está nesse slide que vocês estão vendo. E a criação das primeiras grandes empresas chinesas de hardware, de uma tecnologia, no primeiro momento, de baixa sofisticação. É o caso da Lenovo, com Computadores, da Huawei das EPR, para e da ZPE, equipamentos para telecomunicações, da Gree agora que a gente está vivendo é, o no Brasil, quente, em muitas cidades, a GRUI é um grande fabricante de ar-condicionado, né? Essas são as primeiras marcas chinesas, ainda naquela época dos anos 80 e 90, eh, que desfrutavam de uma forma não muito positiva do ponto de vista da qualidade, mas o fato o objetivo é que você pegou um país que era comunista, que era agrário, que estava muito empobrecido, e você criou zonas que permitiu um, torná-lo um, um polo fabril de exportação matador, dois, criar grandes empresas eh, domésticas com o objetivo de conquistar o mercado internacional, fabricando produtos industrializados, que tem maior valor agregado do que você exportar, soja, carne, enfim, né, produtos do, do setor primário. Esse é o primeiro passo, são as imagens que a gente costuma ver de quando as pessoas acusavam a China de ter trabalho super explorado, etc. É aquele período em que há é uma enorme é migração do campo para a cidade, para fornecer fornecimento de para essas fábricas, etc. Agora, o que a China fez com esses saldos comerciais que ela acumulou ao longo dessas décadas de 80 e 90? Bom, ela fez duas coisas, que eu vou, duas coisas principais que eu vou compartilhar nesses é, dois próximos slides. Um deles foi investir pesadamente em educação. E aqui é importante fazer um registro. Embora a China seja até hoje um país, é, do ponto de vista político, governado por um regime de partido único, o Partido Comunista Chinês, isso não significa que a educação seja 100% gratuita. Você não tem a USP, a Micamp, a UFRJ, como nós temos aqui no Brasil, né? A educação básica, o ensino fundamental, o ensino gratuito, mas o ensino médio, ou mesmo o mesmo ensino gratuito é obrigatório, né? Mas o ensino médio, o ensino superior, mesmo que você tenha universidades ou escolas públicas, elas são subsidiadas pelas famílias e pelos estudantes. O grande progresso chinês da educação, ele é mais é, é, creditado ao esforço das famílias do que ao papel do Estado. Quem tem amigos uh, aqui no Brasil, parentes, uh, colegas, que são descendentes, não precisa ser descendentes de chineses, mas descendentes de japoneses, de coreanos, talvez já tenha percebido isso, assim. O um enorme esforço que essas famílias fazem para oferecer uma educação de elite para os seus filhos. Às vezes ali o papai e a mamãe nem têm um alto salário, não são executivos, tem muitas vezes é, profissões relativamente simples, mas eles fazem o possível e o impossível para oferecer a melhor condição de educação para os seus filhos. Mandam eles estudar com o um enorme sacrifício em inglês no Canadá, na Inglaterra, pagam os melhores cursinhos para eles passarem na USP, na Unicamp, né, é, é, é muito comum da tradição os imigrantes asiáticos também lá dentro da, da China. Quando a gente observa qualquer país que saiu do um estado de pobreza e ascendeu para estar ali na seara, no, no, no campo do, dos, das grandes potências, é, em 100% dos casos, há dois fatores fundamentais. Uma é educação, como você slide, e o e outro é o um investimento, pesquisa e desenvolvimento. A China fez ambas. Educação muito financiada pelas famílias. Note aí que durante várias décadas, hoje não mais, é, a China viveu a política do filho único. Né? Para todos os 95% dos chineses que pertencem à etnia RAM, e a China tem mais de 50 etnias, mas essa é a etnia principal só era permitido ter um filho. Não é que o Estado ia lá e matava o segundo filho, ou perder de ter mais. Mas o segundo filho você tinha é, multas, tinha que pagar muitos custos para ter uma segunda criança. Né? Quando você tem a política do filho único, e você tem também a inserção da mulher no trabalho, que é também fruto da política do filho único, né? Você só tem uma filha, ela é mulher, eu é que investir nessa mulher. Essa mulher qualificada, ela não pode ficar em casa é, arrumando a casa, ela tem que ir para o mercado de trabalho. né? Então você tem a mulher trabalhando e o papai trabalhando, duas pessoas, dois salários, financiando a educação de um único jovem. Então, isso, do ponto de vista cultural e do ponto de vista econômico, há um caminho que leva para o maior investimento de educação. Um fator fundamental para o sucesso da China, para essa transição da China. Segundo fator fundamental, o investimento das empresas estatais, das empresas privadas e das universidades em pesquisa e desenvolvimento. Algumas empresas chinesas, privadas, inclusive, por exemplo, a Huawei, investem mais de 10% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Não à toa, a Huawei, por exemplo, é líder em patentes de 5G, né? Nesse slide, no alto à esquerda, eu coloco um dado. É, que é um dado, digamos assim, imparcial. É um dado que não está sob controle do chinês. É o número de pedidos e registros de patentes na Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Historicamente, quem são os países que mais registram patentes? Os Estados Unidos, o Japão e algumas nações da Europa. É, às vezes o Reino Unido, às vezes a França, mas muito frequentemente a Alemanha. A Alemanha é uma posição muito destacada A China já há alguns anos, além as melhores notas em educação, naquele exame internacional chamado PISA, ele também tem o maior, é, o maior registro de pedidos de patentes, e o segundo o maior número de concessão de patentes. Por que, que eu estou dizendo isso? Durante muito tempo, lembra daquela primeira imagem que eu mostrei aqui na apresentação do carro chinês amassado? Durante muito tempo a gente repetia a, a informação do produto chinês baixo custo, baixa qualidade, e também repetimos a informação de que a China estava copiando uh, tecnologias do ocidente. Essas informações não são exatamente falsas, mas como eu disse, são informações que estão ficando no passado. É, ao, ao criar e registrar tecnologias que são reconhecidas, patentes, você percebe como essa, como essa economia se sustentou e agora cria Uh, registros, tecnologias patentes que são copiadas, reproduzidas por empresas em, em todo o resto do mundo. São, são muitíssimos exemplos desse sentido. Né? Há, por exemplo, critérios de social commerce adotados pela Amazon, que foram adaptados a partir da experiência do Alibaba na China. É, você tem esse fenômeno dos super apps, que são os aplicativos chineses, que tem vários mini apps embaixo deles, que hoje é reproduzido pelo Facebook, o YouTube também tem expressão inspiração chinesa. Né? Esse é um fenômeno cada vez mais executivo do mundo todo, tem viajado à China para estudar os seus modelos de negócio e buscar reproduzir. Então a China deixa de ser aquele país pobre, atrasado, onde a industrialização tardia, que faz o Xing link e por meio da exportador. É, realiza esse processo, de essa caminhada aí é, de uma economia básica para uma economia mais sofisticada. né? Nesse slide, eu quero destacar dois pontos que são muito simbólicos dentro dos objetivos da China. É um valor determinado, está ali nos planos quinquenais que o governo da China é, definiu para a construção do país, que até 2025, portanto, no final do próximo, ano que vem 2020, que vem é o último mandato, é o último ano do, do atual mandato do presidente Xi Jinping. Houve uma mudança na Constituição, é possível que ele concorra a um terceiro mandato, a nova lei ou autoriza tal, tá, né? que seria de 2021 até 2025. Até 2025, é um objetivo da China que 70% das suas exportações se concentrem em produtos de alto valor agregado vocês já deve reparar que produtos de, mesmo produtos industrializados, porém de baixa adesão, adição tecnológica, por exemplo, tênis, é, caixinhas de som, um, roupas, camisetas, jaquetas, vocês podem olhar nos próprios produtos que vocês consomem. Muito provavelmente vocês vão encontrar etiquetas do tipo Made in Vietnam, Made in Bangladesh, Made in Tailândia. Por quê? Porque esta indústria de baixa sofisticação está se deslocando para o oeste da Ásia. A China está se concentrando nesses 70% aí, produtos de alto valor agregado. Etas de telefonia, turbinas para hidrelétrica, automóveis, soluções de software. É isso que a nova China quer e está fazendo. Segundo ponto, é uma meta chinesa tornar-se líder em inteligência artificial em 2030. Inteligência artificial é um, uma super buzzword na China. Todo mundo que for viajar para lá vai ver que a sigla AI está nos outdoors, nas entradas das empresas, o tempo todo. Esse é um tema que prioritário e que se discute lá. A ideia ali, digamos assim, da elite da China, da elite de gente da China, expressa em discursos que são públicos no, no Congresso do Povo da China, no parlamento, é de que a inteligência artificial conduzirá à próxima Revolução Industrial e determinará os países uh, vencedores e municípidos, digamos assim, né? É, de forma que é um, é um valor absolutamente estratégico para eles. Vocês percebem por esses dois números essa breve e essa breve, digamos assim, esse breve resumindo histórico que eu fiz, a rápida transformação que esse país faz. Em duas, três décadas, um salto buscando aí uh, se posicionar como uma, um país avançado, de alta tecnologia, que aspira à liderança mundial. Um exemplo disso, uh, muito concreto, é, é, é o que nós podemos ver ao olhar o tamanho das empresas digitais na China. Se eu perguntar para vocês que estão me ouvindo aí quais são as maiores empresas da internet do mundo, acho que todo mundo uh, vai, vai imaginar virar a cabeça o Google, virar a cabeça... Uh, é, a Amazon, né? essas grandes empresas, né? Hoje, essas grandes empresas americanas que nós costumamos utilizar no dia a dia, né? Hoje nós já temos, depende do critério, como flutuam as ações, nós já temos aí, pelo menos quatro empresas chinesas, com cinco, dependendo da flutuação do, do mercado de ação, é, que, que estão entre as maiores do mundo em valor de mercado. A Tencent, que é a empresa que faz o WeChat que é a principal rede social da China. O Alibaba, que é o grande comércio da China, seria o vantagem Amazon lá na, na Ásia. O Baidu, que é a empresa onde eu eu fui executivo de marketing, red de marketing, o vendedor de fazer a Google da China, a, empresa de search. a JD, que está aparecendo só na tabela à esquerda, então é o comercialnetismo e o é de Games, né? Então, quando eu falo assim, das grandes empresas de, de internet, poxa, metade ou quase metade delas são chinesas. Isso é informação que nem sempre nós temos a mão, mas sobre a importância que a economia digital já tem, contribuição enorme, ela já dá para o PIB e para o desenvolvimento da China. Né? No quadrinho direita você vai ver quem são os maiores unicórnios do mundo. unicórnio, não sei se é um termo que está é todo mundo familiarizado, unicórnio é basicamente as, é, as empresas grandes que mais de um bilhão de dólares em valor de mercado, mas que não abriram capital. A Infinance, que é uma empresa do Alibaba, seria o responsável pelo Alipay, um meio de pagamento muito popular na China. A ByteDance, vocês talvez tenham visto no Facebook, assim, às vezes alguns vídeos compartilhados de um aplicativo chamado TikTok. O TikTok é um produto da ByteDance, a Alufax, que é uma empresa de investimentos, a Didi, que é a empresa que comprou o Uber, é o Uber perdão, é o equivalente ao Uber da China, e é a empresa que comprou a 99 taxas aqui no Brasil. E a Tsainial, que é uma empresa de logística do Grupo Alibaba. Vejam que interessante, eu estou olhando para cá, porque, para o que deve ser o futuro as próximas grandes empresas de internet. Metade delas é chinesa, e três das maiores, três das ma o top three, as três mais importantes, são chinesas, tem Sement, Show, Pai Didi. Então, o que a gente pode perceber nesse processo de evolução da economia chinesa? Que a China ocupou um espaço sofisticado no cenário industrial, a China já é o maior mercado de internet do mundo, ela tem mais de 800 é, milhões de pessoas conectadas, né? E ela é também uma, uma estreia fundamental no mercado digital, as empresas digitais são enormes, muito valiosas, e as próximas grandes empresas digitais também tendem a ser chinesas, né? o que mostra esses dois quadros. né?